Fala jogadores, no vídeo de hoje vou ensinar vocês como pegar status SS sem gastar nenhum dinheiro Gameplay, entretenimento e diversão, você só encontra aqui Vou dar várias dicas para que você possa conseguir seu status SS Mas não deixe de assistir até o final para a gente conseguir o status SS é necessário que você tenha 60 mil de ataque. Bom, a primeira dica que eu vou dar para vocês é sobre o benefício de contas. Quanto mais classes você tiver e mais personagens liberados, vocês vão tendo bônus acumulativo para conta. Lembrando que não é obrigado a ter. Mas vai te ajudar bastante. Então vamos para o passo a passo para a gente conseguir nosso status. Aqui em Serdinho você vai upar do nível 1 ao 10, Kanaban. Você vai upar do 10 ao 20. Vou deixar claro também que é obrigatório a gente fazer os testes de classe. Porque conforme a gente for liberando as classes, vamos ganhando status para nossos personagens. Terra de Prata, a gente vai upar do 20 até o 40, mais ou menos. Chegar aqui em passo 6. Você já faz o teste da terceira classe. Passa as fases todas, normal. Fazendo sempre as missões. A gente ganhando experiência. Xenia também, a gente vai fazer todas as missões Uma por uma, sem deixar de fazer nenhuma O segredo vai começar aqui, ó, no nível 70 Quando a gente liberar o nível 70 É aí que vocês vão começar a jogar desafio épico, por quê? Antes do nível 70, eles não dropam é, o set da Fênix Fantasma Então esse set que vai ajudar a gente a liberar o status SS Aqui em Atom, até a altura do campeonato, você deve estar tá no nível 70 já então a gente vai fazer a missão da quarta barra provavelmente vocês vão terminar a missão da quarta barra no nível 73 74 depende vão terminar aqui em deserto das miragens quando a gente terminar o teste da quarta barra a gente vai fazer pelo menos um teste de quarta habilidade da habilidade suprema ela pode ser feita a partir do nível 73 quando terminar, provavelmente a gente já vai estar tá em Archimídia ou menos. A gente vai fazer essas missões até pegar o nível 80. No nível 80 a gente vai liberar a Torre das Ilusões. Você pode fazer ela três vezes por dia. Então é aí que você vai pegar, do nível 80 até o nível 85. Que por sinal é bem rápido. Eu pelo menos acho bem rápido melhor do que upar nas fases normais. Outra dica que eu vou dar pra vocês é jogue bastante desafio épico porque você tentar pegar um um set com status de acerto crítico e dano crítico. Isso que vai te beneficiar bastante na hora de você ter seu status. Por quê? Ataque é bom, ataque especial também é bom, MP, recuperada, mas a prioridade é acerto crítico e dano crítico. Nessa altura do campeonato, provavelmente você já pegou nível 85, mas se você ainda não conquistou o status, então a gente vai precisar equipar algumas runas, principalmente na luva ou na arma, melhor ainda se for uma pedra épica. Outra dica que eu vou dar para vocês é começar a equipar cartas, Carta principalmente na luva e na arma, porque elas dão acerto crítico e dano crítico, vai melhorar muito seu status.